前にあげて、オッ、と、どんどん動くら。<tnak> bem com vocês, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um pouquinho dos meus youtubers favoritos, mas não são youtubers do Brasil ou sei lá pra quem quer aprender o japonês quem quer saber mais da cultura, mas assim youtube japonês mesmo, assim, não é youtube como eu, que mora no Japão, quer dizer, que é brasileira brasileiro, sei lá, mora no Japão tá fazendo vídeo pro youtube, não, não são eles assim, esses aí vocês já conhecem, né, quem acompanha um pouquinho do meu canal já sabem e conhece vários youtubers que fazem de aqui no Japão Bom, enfim, hoje eu vou indicar... Indicar? Hoje eu vou falar meus tops... Não vou dar top 5, top 10, porque não tem tópico todos são, tipo, maravilhosos e eu acompanho bastante aqui. Enfim, é isso. E o primeiro canal que eu gosto bastante, desde o começo, assim, eu gosto bastante, é um dos canais que, tipo, aqui do Japão começou a bombar bastante, super alto o grau, assim. <risos> o nome do canal chama Hikakin TV. TV. Hikakin. Um que eu assisto há muito tempo, tipo, bem mais tempo no Youtube, é um dos japoneses que tá gravando, é tipo o um Felipe Neto aqui do Japão, deixa eu ficar quietinho aqui, tipo, você tá gravando muito tempo e faz bastante tempo de sucesso, porém o canal dele não é de, tipo, raivos e tal, e depois, agora tá todo brincalhão, sempre foi uma coisa... Sim. voltado a tipo coisas engraçadas. Aqui no Japão não existe muita tag, então sou mais criativa. Eles, fa eles pegam comidas e, e fazem vários desafios com as comidas. É tipo o YouTube de agora dos brasileiros. Mais ou menos isso. É isso. <risos> Eu gosto bastante desse canal que ele faz. É uma comédia, assim, e é engraçado. Alguns canais que eu vou indicar, assim, de comédia, são os tipos de canais que você pode assistir, você não sabe nem um nada, nada, nenhuma palavra, nem o raio goza sabe em japonês que você vai rir junto com eles, porque é muito engraçada, assim, é uma comédia que alcança qualquer, qualquer público. O segundo canal que eu vou indicar que se chama Hadmi Shachou E assim, acho que tá no top segundo Eu não sei, eu também devo estar falando besteira Mas ele é bastante conhecido É só você falar Hadmi Shachou que todo mundo já... Ah, ah, eu é sou o YouTube Eu gosto bastante desse canal Assim, também tem a parte de comédia Uh, que da hora, não sei o que lá, né Tipo assim, coisas doidas, coisas surreais Também tem bastante Mas eu gosto bastante de Eu não sei como falar isso em português Mas são coisas de terror É que aqui no Japão tem bastante coisas de terror assim Principalmente no verão Aqui chama Shinispoto que você vai num lugar que é totalmente meio que amaldiçoado, ou tipo, alguém morreu ali e você não sabe, por exemplo, numa praia ou numa ponte, e você tá ali andando, caminhando e você do nada à noite, no breu assim, você fala, vamos tirar uma foto. Aí a pessoa vai lá e tira uma foto sua e aparece no fundo uma imagem de um, sei lá, um espírito Um duende, uma fada, sei lá Aparece do nada E você olha isso, essa foto, só depois Tipo, quando você tá, tá longe do local E aí você olha e fala Meu, é uma foto com fantasminha Quando o local é conhecido como China Chinespotô as pessoas vão lá, saber se é real e também tirar bastante foto. E esse canal Radinho Chatu assim, ele não tem várias coisas, mas assim, se você só procurar no YouTube que vai aparecer vários vídeos desses youtubers fazendo essas loucuras e é muito da hora. Tudo bem que depois eu me cago de medo, né, quando eu vou dormir à noite, no escuro, eu saio correndo para apagar a luz, mas assim, eu gosto de assistir. Tudo bem que algumas pessoas que estão tá assistindo esse vídeo devem pensar Nossa, ela vai só indicar japoneses famosos Indica outras pessoas É que eu tô indicando, assim, pra quem não conhece nada dos youtubers japoneses E também se você assiste outros tipos de canais e quer comentar, quer tipo E fala, conhece canal aqui também é da hora, tá? Então, comente aqui embaixo, né? Por que não, né? O terceiro canal é o canal Isutamari Bondo Que significa uma pasta de cola É, uma pasta de cola Uh... Uma poça de cola ah, Uma poça d'água de cola Eu não sei trazer esses nomes doidos Mas enfim, esse canal É muito tipo doido, nível doido <risos> Um dos últimos vídeos dele É um carinha falou assim Olha, eu vou, co vou cortando um pouquinho em pouquinho O seu cabelo e vamos ver se o outro carinha Consegue perceber que você Tá ficando careca aos poucos <risos> Agora deu medo porque meu Siri falou sozinho. Ei hey Siri. E agora ele não responde. Ah lá, respondeu. Fica quieto, tá? O próximo canal é o canal que chama Fichas, Fichas. Fichas. Fichas. Fichas, enfim. Eu vou deixar uma lista, quer dizer, a lista inteira que eu falei. Todos os canais que eu indiquei, que eu, indiquei, que eu falei aqui nesse vídeo. Mas aqui na, na descrição é só você ir ali embaixo e clicar no link e você vai assistir. O próximo canal que eu vou indicar é também de comédia, tá? Nossa, vários canais de comédia É que eu amo esses canais de comédia eu acho, muito, eu acho muito engraçado Porque é um canal que tem sete garotos? É sete ou seis garotos, eu não sei Mas assim, principalmente tem um gordo que ele é muito engraçado E nessa, nesses vídeos, assim, de obstáculos, assim Esse gordinho se dá muito mal Mas ele também faz bullying com ele mesmo Então, isso que eu acho mais engraçado de tudo E o próximo canal que eu vou indicar Mas é um canal mais... Tipo, pro público feminino, que gosta, quem gosta de maquiagem, quem gosta mais, tipo, canal chamado Sasakiya Sari. Ela é uma das tops, assim, bem top. Tem mais outros canais que bastante sucesso aqui no Japão, mas ela é uma das top aqui que eu gosto bastante. E, tipo, desde que eu conheci Rika Kim, era Rika Kim e Sasakiya Sari. E ela faz vários, tipo, make-up, assim, né, no rosto, porque, até porque, né, é maquiagem. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desses, meu, desses canais que eu indiquei. Se vocês querem que eu indique outros canais, também comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo, tchau. Eu não fiz certo. Peraí, deixa eu fazer de novo. Tchau. Também não fiz. Não consegui fazer certo. Eu não sei como terminar o vídeo. Alguém termina aí? Pode apertar o, o stop aí.